Estarão no estúdio para falar um pouco acerca da Fakr. A Fakr é uma jovem eh, natural do Mar, Namib. Uh, ela vai representar a província do Namib eh, numa atividade nacional onde o objetivo principal é de apurar na Prova dos Novos quem vai representar cada região. No caso, a Faker, eh, ela passou já... Outros testes E falta este último Que é conhecido como a prova dos nove Que acontece na capital do país No sábado próximo E é assim que Nós temos no estúdio O diretor Da área artística Da Liga SM O senhor Francisco Joaquim Conhecido artisticamente por Pedrize. Muito bom dia, seja bem vindo Bom dia senhor, muito obrigado Está conosco também o Renato Capacete, também conhecido por Renato Fofura, o CEO da Liga SM. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Pois, vamos então primeiro por conhecer os passos que já foram dados até agora. Temos informações que um dos objetivos principais desta Liga... Uh, ou seja, de, deste, deste apuramento que se pretende é de saber quem passa para uh, a Liga Nacional a prova dos nove é, é, é exatamente uma prova que visa uh, identificar quem vai representar cada região, certo? certo, certo. Digam-nos lá então como é, que está, como é que estão os preparativos da FACER? É... É, é, nomeadamente quanto aos preparativos é, recebemos essa chance mesmo de, de vir cá na rádio para falar é, é, até o momento a, a nossa preparação está a 20%, estamos atrás dos apoios uma vez que é uma oportunidade única que nos aparece de estar na prova dos nove caso a menina Fáquer vence teremos de certeza uma Valdemara na, na maior prova de rompimento de Angola Pois, ela já passou em quantos testes até agora? Até agora ela já passou passou no casting principal uhum. e vai ter agora a prova dos nove é. que é a última prova que que ela tem. Caso okay. vença, é, teremos é. a Faker na, na T10. Ela, ela estará diante de quem? Ela vai batalhar com o um, uhum. um jovem natural de Benguela, gladiador também de Benguela, uhum. que por sua vez já é a segunda vez dele a participar na prova dos novo. Okay. E a Fakir vai vai enfrentar desta vez a primeira vez dele. Exato. É. Pois a viagem está marcada para quando exatamente? É, nossa viagem está marcada para quinta-feira, um uhum. tardar. Quinta-feira, pelo menos a gente parte aqui da quinta-feira até sexta, sábado, sábado é com a batalha. Uhum. O Foco está lá até na sexta-feira. Exato. E a yeah. foca está na sexta-feira, seja quarta-quinta, sexta-feira estamos lá e sábado vamos brilhar com a nossa faca. Exatamente. Temos informações que neste momento há uma dificuldade de levar a representante à prova nacional. Como é que estamos, que tipo de dificuldades é que exatamente a vossa organização está a enfrentar para enviar a representante do Namibe nesta prova? É, a gente está com dificuldades de, praticamente é de transporte, a gente está com dificuldade de transporte. É, a gente foi batendo de porto em portas e estamos a conseguir alguma coisa, mas essa alguma coisa não chega o suficiente para a gente poder manela para lá até na quinta-feira. Então a gente veio aqui na rádio, né, pedindo encarecidamente ao povo do Namib, ao povo lá a toda a sociedade. É, quem tiver um coração largo, né, a gente precisa mesmo é de apoio para a gente poder mandar a nossa gladiadora para a Luanda até na quinta-feira, porque a nossa batalha é no sábado, e daqui para a Luanda praticamente é um dia, ou são 20, 12 horas praticamente, 12, 24, horas, horas. 24 horas, certo? Uhum. Gente... No caso, estamos a falar de uma viagem via terrestre. Certo. certo. Uhum. Então, a gente precisa mandar ela para lá até quinta-feira. Uhum. Então, vimos aqui pedindo ajuda. O povo não me vença. E essa ajuda pode ser feita de que forma? É, essa ajuda pode ser feita de que forma? É. Nós mandamos o IBAM a partir das redes sociais, temos aí os contactos. É. Ainda por mais que não for de, com valores monetários, Sim. quem tiver uma viagem programada para quinta-feira, ou mesmo quarta-feira, nós agradeceremos muito uma vez que é uma oportunidade única. E a gente tanto precisa de lá estar, é, não só para levar a Fáqueri em representação na MIB, também uma forma de estampar o nome da, da Liga SM é, na, nos mais altos níveis possíveis. É, para quem tiver um coração aberto, não hesitem em nos ajudar, a gente precisa mesmo de, de estampar a nossa marca na capital do país, é, uma vez que o rompimento é, é tudo que a gente sabe fazer e a gente meteu todo o love nisso e a gente pede a população especial do Namib, a todo amante da cultura, que nos ajudem a encaminhar a Fakere a batalha à prova dos nove lembrar aos nossos ouvintes que a edição 2022 do rei do rompimento a coroa exatamente foi conquistada pelo namibense Valdemar Cabinda é, portanto é uma prova de que o namib já carimbou é, no mapa e já mostrou ao mundo que nesta parcela do território nacional é, portanto existem cérebros que pensam sobre a cultura hip hop e sobretudo na parte do Reis do rompimento e esta é a primeira menina que praticamente sai do namib para participar numa prova nacional. Certo, é a primeira e a única menina a do Namib. Uhum. É, vimos aí a lista dos 84 gladiadores postado pela página do Fly Squad. Uhum. É, tivemos a sorte de termos apenas uma menina do Namib e, okay. por consequência, também a única a representar o Namib. Pois, é a única menina no meio destes mais de 80 gladiadores. Não, não, tem seis meninas. Tem seis de meninas. E apenas ela. Ok. Sim. Pois. As outras meninas são de que províncias? Eh, três de Benguela, três de Luanda, uma de Benguela, uma de Namíbia Acho que uma da, da Lunda. Ok. Uma das Lundas. Uhum. Mas ainda assim. Eh... A probabilidade dela encontrar-se com uma dessas meninas é maior ou nem por isso? É. Quanto? É, quando, quando nós fizemos o casting, nós recebemos de imediato uma mensagem a partir da, da, da direção do Fly Squad que a adversária dela seria uma menina, uma tal dita de Flânia, Flânia MC, é uma representante de Luanda. Então, duas semanas depois, recebemos um outro aviso que alteraram o calendário, que o adversário da Faker passou a ser o Fidguista, que é um ladeador de, de benignia, uhum. okay. Que, por sua okay. vez, é a segunda vez que ele vai aprovar de novo. Exato. Sabemos que temos uma tarefa difícil, mas uhum. nada é impossível. Até pois? porque a Faker está mesmo capacitada de levar o Fidguista em apenas dois rounds, né? sem exagero. Uhum. Ok. Yeah. E como tem sido a preparação dela para este desafio? É, está, está, está. está, está, está a dizer que está excelente. Uhum. Está excelente. Aquela okay. ela está a mostrar mesmo uma firmeza que a gente também está espantado. Uhum. Yeah. Okay. Ela mesmo está pronta. Só okay. dizer. Nós queríamos ter ela aqui hoje, mas por vários motivos ela não pode estar. Sim. Mas estão aqui os representantes da Liga SM. Exatamente. Agora. Quais são os contatos possíveis para aqueles que eventualmente estejam a acompanhar essa entrevista Que queiram apoiar a, a Liga SM No sentido de tornar possível esta viagem da FACER para a Luanda é, A toda a gente que está disposta a ajudar é, é só nos contactar a partir do contacto 936 95 17 56 ou 936 67 20 e 34. Também é o 01 65 43. Uhum. E através destes contatos também existem as redes sociais? Certo, certo. certo. E A, parte... foi, são? Sim. A partir das da redes sociais Facebook e Renato Avelsaix e que sou de apedreza ou podem também nos puxar para aqui da nossa página Liga SM o título é duro e é perigoso é só pesquisarem a página da Liga vão, vão estar em contato com nós exatamente nessa mesma página também é possível por exemplo visualizar alguns vídeos da, da... da faca exatamente Sim. Sim. Tem página. e qual tem sido o feedback nas redes sociais quando vocês postam o vídeo dela até, até o momento, a gente recebe, recebe méritos, recebe elogios. Um feedback é, positivo. Um feedback positivo. É mesmo positivo. Ok. Bom, é, outros dados que vocês querem acrescentar à volta desta conversa sobre a preparação da viagem da Faker para Luanda? Penso é, isso que a gente falou tudo. É, estamos mesmo aqui a precisar de ajuda. Povo namibense. Toda gente que tem um coração largo, amante da cultura, não hesitem em nos ajudar. É uma oportunidade que a gente está mesmo à procura, de levar a nossa menina. É, a nossa menina de sonho, assim, é, já é tratada. ajuda mesmo, porque a menina está capacitada e tudo dará para trazer a vitória. Na província de Namib. Agora, só uma dúvida. Vocês uh, estão a clamar por uma ajuda de viagem. É uma, uma viagem de ida e volta. Certo. certo. Uhum. certo. E como é que estão uh, em termos de acomodação? sim Enquanto a estadia, nós já resolvemos esse caso. Ah, já ok. tem sim. um pessoal lá na nossa, espera, espera. À nossa uhum. espera. Já tem um pessoal na nossa espera. Exato. O que nos preocupa mesmo é não poder participar naquela na, na mesma atividade, uhum. porque isso vai nos impossibilitar de o próximo ano não poder participar na, na T11. Ok. É, sim, é uma oportunidade única. Ajuda um pessoal. Uhum. Ela precisa, ela é uma gladiador forte, firme. Quem sabe na T10 vamos ter uma Valdemara, né? Exato. Já que temos um Valdemara na T9. Exato. Yeah, porque...